Ju, na semana passada a gente comentava sobre o poder político das equipes, foi algo que a Eve também apontou hoje, e a gente, eu até trouxe a MotoGP e depois a Eve também comentou sobre, porque o sistema da MotoGP é muito diferente para outras equipes entrarem, é um sistema, acho que até mais sustentável, como a Eve disse na semana passada, né? Adorna realmente quem comanda, mas é um sistema que não tem uma taxa tão grande, eu acho que é até mais justo, eu diria assim. Comparando esse sistema da MotoGP com o sistema que a Fórmula 1 tem hoje, com essa tentativa de trazer mais equipes, queria saber sua opinião sobre isso e se você, na sua opinião, acha que vai dar certo agora mais equipes entrarem para a Fórmula 1 pensando como a Fórmula 1 é hoje. Eu acho que a sensação que eu tenho olhando para o que acontece hoje na Fórmula 1 é que tem gente demais para mandar e gente de menos para obedecer. Porque parece que tem muita gente ali querendo decidir coisas. E, gente, calma, né? N -n não dá para coisa ser assim, né? A gente pode sentar na mesa e vamos conversar e aí a gente toma uma decisão conjunta. O, o presidente da FIA, eu não queria usar a palavra aloprado, mas nas últimas semanas me parece que, que tá a, a situação de, um, de alguém que tá sendo meio aloprado para fazer as coisas. Então, esse eu acho que é um ponto. Eles podem sentar e conversar e tomar as decisões conjuntas. Porque a Fórmula 1 nem é só dele Nem é só do Liberty Media É, um, é um, uma coisa conjunta né Faz parte do, O Liberty tem a parte comercial A FIA tem a parte esportiva Então eles precisam fazer as coisas de maneira conjunta Isso eu acho importante Em relação à MotoGP Eu acho que tem uma diferença Da maneira como eles enxergam o, o campeonato A MotoGP, por exemplo Tinha a opção De colocar uma equipe satélite Para é, substituir a Suzuki, por exemplo e eles não quiseram, porque eles tinham candidatos a fazer isso, tinham equipes satélites que queriam entrar. E eles falaram, não, obrigado, porque a gente quer uma fábrica. E eles sabiam, desde o começo, que eles não tinham fábricas para colocar ali, porque não tem nenhuma fábrica interessada agora em assumir o lugar da, da, da Suzuki. Não tem Kawasaki, não tem BMW, não tem ninguém. Eles tentaram convencer, né? De, de acordo com alguns rumores da imprensa internacional, eles tentaram convencer a BMW, mas a BMW não quer, porque precisa de um aporte financeiro muito grande para você ser competitivo na MotoGP e a BMW tem ali o um investimento dela nos campeonatos onde ela tá, e ela não tá interessada. A Kawasaki tá indo muito bem, obrigado, no Mundial do Superbike, e ela não tá interessada em fazer isso também. Então, eles sabiam que eles não tinham quem colocar ali, eles podiam colocar uma equipe pra preencher o espaço, e eles não quiseram, porque é a maneira que eles enxergam que assim, não precisa, eu posso ficar com quem eu tô. Se é um erro ou é um acerto, eu acho que a gente vai ver esse ano. Eu pessoalmente acho que poderia entrar uma equipe para de repente tentar quebrar um pouco esse exagero de educados que a gente tem, tem na pista. Mas foi uma escolha que eles fizeram. A gente vai ver, eu acho que a, a Dorna anda também tomando uns caminhos que a gente pode questionar um pouco. Mas foi uma opção que eles fizeram. No caso da Fórmula 1, uma coisa que me incomoda um pouco nesse processo de novas decisões, eu ainda tenho muito na cabeça Espanha e Marúcia. Eles tinham o dinheiro. Para entrar, eles tinham. Durou quanto tempo? Em que condição eles conseguiram permanecer? né? Qual foi o nível de competitividade que eles conseguiram? Então, eles conseguiram preencher os requisitos iniciais para entrar. Mas depois, não foi exatamente uma performance competitiva. Ao mesmo tempo, eu não consigo entender essa implicância que a Fórmula 1 demonstra, demonstra ter com a Andretti. Eu acho que a Andretti é uma equipe que tem uma... Uma respeitabilidade né, na comunidade do esporte a motor que, que não justifica ter essa resistência que a Fórmula 1 parece ter a ela. Então eu acho que né, a Andretti certamente tem muito mais valor do que uma Espanha que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Também era muito mais consolidada do que uma Marussa. Alguém ouviu falar na Marussa depois que ela. Não, né? Então. Eu acho que não tem que você resistir a Andretti. Eu acho que a Andretti tem mais condição de colocar de pé um projeto para ser competitiva, para fazer uma coisa dar certo. Além do mais, se a Fórmula 1 quer tanto crescer nos Estados Unidos, quer tanto dar certo nos Estados Unidos, eu acho que a Andretti é a parceira ideal para conseguir fazer isso dar certo. Então não tem que você resistir tanto assim. Então acho sim que um processo de entrar uma nova equipe agora é, né, respondendo a pergunta do, do programa, é a chance da Andretti, Mas é, primeiro que eles precisam é, parar com esse mimimi de e não, olha, estou cheio de dedos aqui com essa equipe, precisa parar um pouco com isso que me parece uma resistência desnecessária. E aí, se vão ter outras equipes, outros interessados, acho que eles precisam trabalhar também nessas condições, o que, que eles vão exigir para a gente não ver casos como da última vez, né, com as últimas equipes que entraram, que elas entraram, foram um fiasco, não saíram lá de trás, e aí foram embora também, né, basicamente na mesma velocidade com que elas entraram. Então eu acho que precisa ter um, um, um acerto ali mais, um, mais redondinho, né, preencher bem os requisitos, acertar, arredondar bem as arestas, para ter um, uma equipe que entre tenha a condição de permanecer sem competitiva. E também eu acho que as outras equipes precisam é, permitir que quem entre tenha um nível de crescer. Isso a gente vê muito na MotoGP. O regulamento permite que quem entre tenha um, algumas benesses né, regulamentares. A gente viu isso com a Aprilia, por exemplo. A Aprilia demorou muito, mas a Aprilia tinha é, algumas, é, alguns artifícios né, no regulamento... Que permitia que ela pudesse se desenvolver mais rápido, porque senão o cara entra e aí ele tá condenado a ficar eternamente lá atrás e aí qual é o incentivo que ele tem pra entrar num esporte onde ele vai demorar uma vida pra se desenvolver porque ele tá lá injetando dinheiro injetando dinheiro, injetando dinheiro e a única alternativa que ele tem é se desenvolver de um ano o outro de um ano pro outro, de um ano o outro e isso é muito mais demorado então talvez pensar num caminho assim a MotoGP fez a alternativa de ah, ele vai poder desenvolver o motor ao longo do ano. Então não é aquela coisa, nossa, ele vai poder introduzir 200 motores ao longo do ano. Na MotoGP estava limitado a 9. Eram muito mais motores do que as outras equipes? Eram, mas ainda assim eles podiam fazer coisas ao longo do ano. Claro, a Fórmula 1 custa muito mais dinheiro, então talvez seja mais difícil de você equilibrar essas coisas. Mas se você também permite que tenha um certo nível de desenvolvimento para quem está chegando agora você também facilita esse processo e você atrai o interesse de mais gente. Então, eu acho que também eles podem costurar uma maneira de atrair interesse e também de você movimentar esse grid dessa maneira, de você permitir que quem está chegando, ou até de quem não é competitivo, porque isso a MotoGP também permite, de quem não é competitivo ganhar em competitividade.